Você escolheu não, não, você desce pela escala, Que doido. Oi! Ô pai, para arregar, você desce. Pai! É. Peraí! Olha que doido, tem um fecho aqui. Aqui é? Tem um fecho. Deixa eu pegar você. O que é isso aqui? Peraí, deixa eu ver se eu entrar. Peraí. Agora você espera. Olha pra lá, espera. Espera. Três, dois, um. Desculpa, gente. Tô vendo aqui. O um Diário de de tempo. dois. Eu não tenho um, mas... A gente está aqui no MASP. Museu... Museu de Arte de São Paulo. Olha, olha como que aqui não tem nenhuma pilastrinha na hora. Se a gente puder filmar lá dentro... Aqui, olha, como que aqui, olha como aqui olha como aqui é um queijo de chinamento. Aqui também dá para ver a bela dica de O que acontece, né? Mas agora a gente vai ver se a gente pode fumar lá dentro. Se puder, a gente mostra para vocês como lá é. Tchau! Papai. Bom a gente está aqui no MASP outra vez, é o nosso terceiro dia, né filha? Uhum. Praticamente em São Paulo. E hoje nós vamos, a melhor, a aluna vai conhecer algumas obras de arte originais que tem expostas aqui daqui. Nós vamos para o MAM a Fundação Bienal lá no Ibirapuesta. Observação. A gente foi ontem no museu. Qual o museu mesmo? O museu de Arte Contemporânea. Museu de Arte Contemporánea. Ah. Hum, lá lá Mate. U... Só lembrando vocês que a gente foi lá, mas foi muito bom. Eu não gostei muito não, mas foi bom. Hasta. Onde mais você foi? Depois no parque, né? A gente foi no parque da Mônica, foi super hiper ultra mega bom. Aí o papai ele me deu uma galinha que eu tinha desde quando eu era pequena, mas a minha sumiu. Aí ele me deu ela de novo, é essa aqui. Olha que super mega fofucha. Também ele me deu um ioiu. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô boa. Calma. Pai, tudo meu livro? Eles seriam ensinados, por exemplo, de que o ato mais belo e valioso é o sacrifício alegre dos peixinhos E que eu... deveriam acreditar nos peixinhos de deveria eles deveriam acreditar quando os tubarões dizem que velam pela formação moral dos peixinhos Gente! Esse futuro só seria garantido se aprendessem a obediência Antes de tudo, os peixinhos deveriam se guardar de qualquer inclinação baixa Materialista, anarquista e marxista ah, E deveriam denunciar imediatamente aos tubarões Se qualquer desses peixinhos Manifestassem essas inclinações Se os tubarões fossem homens Naturalmente Eles fariam guerra ainda. No fim de conquistar caixas de peixe Eles ensinariam Eles estão ensaiando um o breche Outros peixinhos Aperiante de um diferenças. Só. Aí, é. Eles ensinariam que os peixinhos são notadamente mudos e se calam nas mais diferentes línguas. é, portanto, impossível. que Entendam os outros. E cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos, e que outra língua silenciosa. Seria contadorado com uma pequena ordem das águas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, naturalmente haveria entre eles uma arte. Haveria pelos quadros, nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados com vistosas cores e seus coelhos seriam representadas como inocentes parques de recreio, nos quais se poderia brincar magnificamente. Os teatros no fundo do mar mostrariam como os valorosos peixinhos marcham entusiasmados para as coelas dos <risos>